Aqui eu, eu, é a é Avenida Majorna e Clá, sempre mas, foi? É, sempre foi Majorna Quando você chegou aqui, é, é. Já, não, não tinha sol não tinha nada. Onde que era o campo das galinhas que eles falavam? É, as galinhas, aqui, ó. Hospital Regional? É, é, é pra cima do, do, do, do, do, do Hospital Regional, no que meio ali, é campo das galinhas. E... E para lá, não sei se é da, da, da, da, da... Tinha uma chaca das freiras ali, né? Da chaca das freiras. Era aí perto do lanchão ali. Ô, da... Remy. Ô, ah, meu. Ô, tá... Remy, me fala um pouquinho de história. 60 anos morando aqui? É, vai... vai, é, é 60 anos moro aqui em Franca. Aqui nós é vi, só nós fácil. Vi, é, nós veio lá no, no, no, no, do Do Biracida, fazenda para cá e... Que fazenda que você morou em Biracida? Eu, eu morei na fazenda do, do Zé Chimó, do Antônio Luiz... Tá bem, é onde é de o Timóteo que era lá, mas não é o que era prefeito, não? Não, parece que eu já fui prefe... não sei se você foi prefeito. Você saiu de lá, me moço, ainda? É, é eu, eu saí de lá, porque lá era uma colônia muito grande, né? Nós é, Muita colônia, muita gente, campo de futebol, era animado que lá. Era bom pra ir, né? Como que chamava a fazenda? Fazenda Santa Cruz. Santa. E para que é, lado que ficava ali? É, fica ali, é, para cá do, do, do, do Jacarandá, o Terradinho, do lado assim. É, Onde tinha usina, usina que fornecia a Força do Biraci, antes do Peixoto. Nós é que tomava conta lá dessa usina. Tem um, um, um ribeirão bom, tem uma cachoeira de quase 50 metros de altura. Hoje não tem mais essa cachoeira? Não, hoje não tem mais. Ah, não sei se dá tá os lá, mas não, não, porque o Peixoto... Esporra arrumou o força para todo lado, ele nas fazenda, é tudo mesmo do fusão usina de Biraci. Ah, mas essa, essa, essa, essa usina, o, o, é... a represa dela, a água dela é de qual rio? Já é do rio é, Grande? É, é, é, é daquele rio é, mesmo é, ah. que, que, que passa lá para cá de Birassi, do, do, do da do Terradinho, da Lache, não, do Terradinho não, do, do... Eu, eu, eu, eu esqueci o nome. É um tô... no rio até é grande, bom. Tem uma... deságua no é, Rio É, né? não, não, não, tinha, não tinha nem represa. Eu Já vinha, então, as comportas, assim, já entrava dentro e já descia, pá. Buscando pra usina. E seu pai que tomava, porta, é, nós tomava, lembro, tomava conta? É, nós nós tomou há muito tempo, muitos anos. Muitos nós... anos, mas o, é. você veio de, de Ibiraci com que idade? Ah, eu vim com os 18 anos, 19 anos, por aí. Eu, eu casei aqui com 23. É, eu vim de lá que isso aí, aí é, o terreno aqui é da, é da minha sogra, né, até ela mandou construir minha casa aqui tem antes de casar. Antes de casar, ela falou, faz a casa você seu, é que lá você ser seis mesmos, aí tinha confiança da nada em mim. Eu fiz três contos. Eu falei, a gente tá aí, aí a Maria também ajudou a fazer, pagar as coisas e nós fizemos. A é, casou já. Você casou em que igreja? Na, na, na matriz mesmo. Na Matriz? É. A ah, é Chique, né? É, é, é. casou até no, no, no dia do domingo, do, porque não ia ter festa, não ia ter nada. Se casou num domingo. <risos> a dona Maria de é, Rexinga, né? Alterato. É, ela é de Eu tenho a história dela gravada é. aqui. O Remy, quem é que. Como chamava o seu pai? Meu pai se chama José Cândido Narciso. Sua mãe? Maria Aparecida, é, nascida. Maria Aparecida? Nascida. Ela é de Santo Mais. Santo Mais? É, eu também sou de Santo Mais, nascido lá. De lá que nós veio vindo, nós do Virací, foi para fazer. fazenda. Né? E, e meu pai é de, de, de Gachupé. Ele é natural de, de, de Gachupé. Você conheceu o irmão do seu pai? seus tios? Eu, eu conheci o Donato Netinho, irmão dele, que morava bem no centro ali. tinatin eu acho que tratava ele. Tinatinho, é o único irmão que eu Irmã? Irmã ele não teve. Não teve não. Não. Avô você conheceu ou não? não. Nem por parte do pai, é, é, é, pai, nem da mãe? Nem por parte do pai, nem da mãe. A avó, a, da parte da, da, da mãe, eu a avó, e nós, nós íamos muito para lá, para São Tomás. Até Às vezes, era é, doente, o pai levava nós para lá, ficava uma semana a minha mãe com ela, lá ajudando. Como daqui, que achava. Ela, ela, ela chamava isso. Agora, ela tinha, ela tinha um apelido que eu, que eu, que eu, que eu não lembro. Parece que o nome dela parece que ela é Maria, parecida também da minha avó. E, e o Remi quem que são os irmãos do Remi Meu? É, seus irmãos. <risos> Meus irmãos, é, é, é, nós é cinco. René o, é o mais velho. E depois eu, Remi depois aquela que mora em é Ribeirão é, é mulher, Renê, Reni. Reni? Depois Remo. E, e essa que mora com a gente, que é Recife. Não sobrou nem um, um, um pra Ronaldo, não. não. Aí dois já foram, o Renê e o Remo. E o Pedro já passou a mão nisso. E está sobrando só aí, eu de homem e as duas irmãs, aquela aqui. A Reninha, que mora em Ribeirão, e a que Nunca quis saber de mais mães, nunca casou, nunca e, e, e mora e com a gente aqui. Hoje você conta quantos anos? Eu tô... eu fiz 79. Você faz 90, 80 agora. É, eu vou fazer o 80 ah. nesse, esse ano, em novembro. E, e nós está tudo na base dos do 70. A minha irmã lá de, de Ribeirão tem, tem 78. Essa que mora aqui comigo tem 73. <risos> Essa morou perto da do Berbel, não, né? Essa irmã, sua tia, sua não, a sua não, irmã? Não. Uma senhora que mora ali perto do Berbel, ali, como é que é chamada? Né? É, ia muito na igreja ah, lá, no ah, Berbel. É, perto do Berbel, não, não, não. não. Você chegou a trabalhar com o Berbel? Não. Marcenaria, não? Você só foi não, um trabalho não. de pedreiro. É, é só, só pedreiro. Eu trabalhei muito com o Nazir Nacife, eu reformei a casa dele. E ali perto do Berbel, eu né, para cá, é. assim, para o Você foi, pintou aquela grade da igreja... Filadelfla fez a grade ah, lá, como é que é? Não, pintou só. Ah, é, da Philadelphia foi, foi nós que, é. que, que sentou ela. É. Ele sentou. Ele colocou ela, depois eu que fiz, assim, pois, ó, é. sentar essa grade aí eu coloco. Aí foi eu e um colega meu, que nós trabalhávamos juntos, e foi e ajudou, nós nãoidos, não me cobrou nada, e sentou já. Ficou bonito. Eu lembro, eu passei lá, você estava lá pintando aquele negócio. Lá. É, é, era, era bom que o tempo do. Sonazir. Você lembra do Clemilton? É. Um não, creenil, que... pastor que veio antes do Clemilto, como é que chamava? Eu, lembro, tentei lembrar o nome dele, não consegui. É, é. Ele vai passando, esse. A gente esquece tudo. Às ah, ah. vezes passa. Eu tô sentado aqui, passa um cara aqui que grita comigo, ame, ame, ame, Não saber quem, pô. Deve ser eu, porque você não passa aqui, eu grito. Você. É, pois é, eu, é, a gente parece que não, não diferencia e os outros ficam diferentes. É, tipo, a gente encontra... Tá não é igual aquele mais. A, a, a sua cunhada que trabalhou muito aqui na faculdade de Direito, né? Ah, é, a... a é até a... A desquedima. Donira ela não esquece do, do, do marido, Ela ainda me posou aqui na casa dela desde que morreu. Quanto é chamado? Quem é quem é, é, é, é, é, é, Sirena. É, mora aqui na casa dela. Uhum. Ela foi apresentada e não foi apresentada. E o Zé, Eu O meu irmão da... da da Maria... É. É muito Eu não bom. Até agora. Mas ele não estava no palco, cantando, né? Igual o Juliano foi não? Não, não. Você viu aquela voz? Né? É, Luzinho, viu? Tá, Na rua de trás, na rua de trás. Não dá um pouquinho, até caiu de busca. Então foi cozinhar e estava morrendo já. É um cara bom pro caramba, senhor. Bom. E esse a, a, a, a, a Lenin, mulher dele, não, não esquece. Até hoje, ela não, não conforma. Ela vai fazer... Já fez quase dez meses, já. Fiquei que ele morreu. Ela não, não esquece dele, mas de jeito nenhum. Eles têm uma chácara, se fizer que levam ela lá, ela vai lá para tratar de galinha agora, e fica na casa da nossa filha. Ali, ali, ali. Marca a vida, né, o é, Rami? E... A vida nossa é uma só, né? Pois é, ué. vai é, é, ter mais chance de, é, é. de viver mais um pouco, tá? depois de chegar aos 80 anos, fazer começar de novo. Eita, então, o as pessoas boas, mas pessoa, não é, Tudo, pô. Vai ficando só nós cegos aí. <risos> o Zé, o Zé o é um cara bom pra caramba, assim. Tem o, o, meu, o, meu, o meu primo lá da Vila Chão, que morreu à toa também, o Fernando, é, o Anésio. E esses caras mais. Ah, Aquele é negão que trabalha aqui no, no, no, no foro. O, o Dr. Cláudio. É, é, é o Dr. Claudio. E tem o, o outro que que a segurança aí, ué. Esses caras morrem não fala, não, não comunica, não. Pois é, ué. Esse que é lá. os caras morrem à toa, É. O Zé, eles não vão falando que, que, que morre de jeito nenhum até hoje. <risos> é bom, reformou a casa aqui, pintou Eu tenho a chácara fez muro na chácara toda. A chácara dele é indo pro Patrocínio, vira ali a Mix. Um pouco pra gente ali chacrinha boa, tinha muito galinha lá. Já. E apagou, você, você nunca mexeu com chácara, não? Não. Só na cidade é, onde eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô mexia com roça, né? Na, lá na, onde eu morava, lá, lá na fazenda, mas plantava milho, plantava e feijão, tudo na mão mesmo. Eu comecei a aprender trabalho trabalhar, pedreiro lá. Aprendei, comecei a aprender até a fazer fogão nas casas. Acho que esse fogão caído, danado, a gente o fazendeiro e ia lá e fazia. Entendei fazer fogão né? na, na, na, na, na, na colônia inteira para lá. Depois eu, eu vim para cá. Fogão de lenha? É, fogão de lenha. Aí eu vim para cá, comecei é, a trabalhar daqui e dali. Não, não, aprendi a trabalhar de acabamento, de de, de, de, de, de, de, de, leio, de piso, também nesses prédios aí, tudo. Engraçado que o. Quando aqui em Franco eu nunca saí caçando serviço, só a primeira vez. Você tá fazendo serviço, você acaba... Você tem outro, não, não tem não, então não pega não que eu quero ser fazendo pra fazer o serviço para mim. O outro tá indo lá, o outro tá vindo lá. E foi, foi indo até aposentar, pô. Não, não é, não. é isso aí, a vida. O é. é, que, que é a vida para você, Remir? Fala para mim, define a vida. Ué, a vida para mim... Não, é não não. mas o conceito é uma passagem, é um, é um sono, é uma miragem. O que que é? Não, não, não, não. uma trajetória. Não não, não, não, não, lembro disso não, pô. A Bíblia fala que é uma sombra, é, que passa rápido. Tem não. outras passagens que fala que é um, é como a neve. <risos> que você percebe, você já está morrendo. Não, <risos> ainda não, não. não, não. Você não refletiu ainda não? Não, não? não, não, não, não aconteceu, não refleti isso não. Sempre. É uma caminhada, A gente vai levando assim. Caminhando. A gente já viu. É, foi é, esse tempo todo que o casado com a mulher, dá muito bem, tudo. No... Quantos não, anos já de casamento? É, 58 anos. O Rebi, são poucas pessoas que chegam a essa idade Fizinho, de casamento, é, né? É. Ah, eu, elas combinam muito, eu não faço nada sem, sem elas. Assim, hum. Sem nós entrar numa conta, conversar, ou oh, vai dar, vai dar. Às vezes nós quer ir fazer um passeio, fazer as contas, se, se, se o dinheiro dá, se não dá. Nós vai um, nesse negócio, eu vou na minha cabeça. Eu vou fazer isso e não tem, não tem erro. Eu, não, é. É, nós dois é que, é, que, é que conversa. Você tem quantos filhos? É... É. Quantos? Filhos. Filho? É. Ah, é, é, é três. Ah. Aí, aí morreu o mais velho, né? É o Molinho o Alexandre. O alexandre Aí tinha agora a Paula e o Júnior. A Paula e o Júnior. É. E é você a A Paula já fez 50 e o então, Júnior. Você conheceu a Dona Maria onde? Ah, foi na Capelinha? Não, não não foi na, na, ah, na Capelinha. não sei se foi na Santa Cruz, porque eu ia muito na Santa Cruz, já morava lá. Só. Era... Na região. Aí... Aí eu, aí eu conheci ela, foi lá na, na, na, na loja que ela trabalhava, no centro ali. Ela... Ah. Você conheceu aquele centro ali de Franca quando começou o Magazine Luiza? É. Então, a, ela, cristale... ela, a Cristaleira. É. é. Ela, ela, ela, ela trabalhava ali para baixo. No, você está com 70 loja. e poucos anos, você é. lembra da, da loja do Gino do, do Caleiro? Não. É, Vinha no parece que eu conheci, sim, né? O Magazine Luiza, quando começou lá? É. é. Do, do... A frente. É, é, e na loja que eu conheci ela, eu fui fazer um serviço lá, agora você vê. Tava lá fazendo um serviço, sentando um, um no no, no, no <susurra> é né? lá na, na garagem, tudo. E via ela, ela que tomava conta do, do, do, do, do Gil Carvalho Júnior. Ele é pequenininho, né? Ela trabalhava na, na loja. Carvalho Júnior? É, e ela que olhava. Ela é tem um filho que é engenheiro, é, né? É, o Carvalho Júnior é, é, é o filho que ela é, é. criou e olhava ele. E aí eu trabalhando lá, via ela lá, atrás desse menino, pra aqui e pra ali, e começou a incrível. Começou <risos> tá a hoje. O Carvalho Júnior tem materiais de construção ainda daqui, né? Tem, tem. Aonde que é? Não, ele, ele, ele não tem material, ele faz é, é laje. Laje? É, não, não, não, naquela vila, vila é, chama, é, onde ele mora lá. Ele foi um borrachão lá. Centenário? É, não, é centenário, não, para baixo assim da... Aquela rua que, que sai lá, na no centro da estação. É assim, ó. Vila... Clementino, é, não. Carvalho mas, Júnior. É, ele tem um, ele tem um barracão e está fazendo laje, laje de, você lembra digo. quando o Anor, Mamédio mais o Júlio fazia laje? Ah, é, é o Mamédio, né? É. é. Anor. É, Anor, Mamed. Nelson. N Nelson. É. Nelson Duarte, Gomes Duarte, Duarte. da Geni. Ô, Rami, foi bom conversar com você eu registrei essa história sua, vai ficar aqui, ó. guardado aqui. É... É, que história, hein, História de vencedor, é, é. gente que sai lá do mato, da fazenda, é. vem pra cidade fica aqui hoje no centro. Ué, não, não estamos aqui... Você está no centro. É, sei se, a Maria aposentou na... ali no Ave, né? Toda a vida foi e trabalhou lá. É. E... É, aposentou primeiro que eu, porque de primeiro a, a, a, o funcionário do estado aposentava com, com 25 anos, né? É de trabalho. De, de trabalho. Me apresentou primeiro. Agora nós né, estamos lá com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro está mexendo com, com o mundo, né? É, o Bolsonaro, uma hora ele falou uma coisa... Ele ah, está ver... tá, tá zoando para todo lado, o que coisa vai virar. O negócio tá ficando bom. É, já, já, já, já melhorou do, do, do outro, né? É, melhorou bastante. É, melhorou do outro. É isso aí, Remi, um abraço. O... Ronaldo o... registrando aqui para memórias e vidas. <risos> o Remi. O seu nome todo é Remi? Narciso. Narciso. É. Eita. É... 5 de janeiro de 2020. É, 2020. 2020. 20. É isso aí.